É, já ganhei semana passada 3, 2, 1 Mas é nesse momento que cê se atrapalha Por isso que eu digo que sou forte de navalha Sabe por que eu digo e repito que cê tá dando falha O flow daquele puto no que faz ganhar bato Que agora nós é eficaz. Cê tá gritando muito, nós tá rimando com a paz. Você é menos e começa a rimar e treina mais. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal. RimaSlo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Ah, Pô, Pô, eu já começo na levada, para matar o cara que não tem improvisada.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 Esse é Gaga, que me é minha rima, então drop oh. Você não consegue, tá ligado? Você é puto, é que ainda sou criança tanta história que eu pareço adulto Na verdade, nada a ver Mas hoje você vai rimar, eu vou mandar sem se fuder Sabe por que que eu rima? Eu vou desenvolvendo Trouxeram menor de idade na batalha e no Detroit eu tô batendo oh. ah, Mas você manda mal Sinceramente, eu mando aqui No instrumental, falou de sleep lock na moral, sua mente tá presa, é SLEEP LOCKDOWN SLEEP LOCKDOWN, SLEEP LOCKDOWN Mas SLEEP LOCK INEDITBA, MELHORA O GRAMATICAL Esse cara é fraco, rimando no instrumental J.O.T.A.V. sempre foi clone, nunca foi original Eu nunca fui original, pega esse fo... Ah, como assim eu vou chegando, eu vi só parte... Ah, você tá ligado, mandando improvisado Você é Declode, eu sou Chicago Bulls, Jordan, Chicago